Seguindo aqui com a série de medos para você que tá travado aí, não tá tendo coragem de se libertar da CLT, pedir demissão, demitir o seu chefe para seguir um projeto mais conectado com seu propósito, com aquilo que você acredita, para te dar uma qualidade de vida maior, segura esse medo aqui porque eu sei que tá rolando, pode ser que role com você, que é o medo de impactar o relacionamento. De você perder o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira é porque ele não entende ou não te apoia na sua decisão. E isso é muito importante, porque primeiro qualquer decisão de, de mudança de carreira, transição de carreira, isso tem um grande impacto no curto prazo, na dinâmica da família. Isso se isso. Você tem filhos, então tem riscos financeiros, tem riscos emocionais. Isso tudo precisa ser muito bem alinhado. E antes mesmo do alinhamento com, com o cônjuge, é muito importante você ter uma clareza transparente dos seus valores e do que, que é mais importante para você. E não o que, que é mais importante em termos de valores no, nos olhos da sociedade. Ah, a família tem que vir em primeiro lugar. Amor, meus filhos. Beleza, isso todo mundo sabe. Agora, para você, real. Caralho, quase o radar aqui. Não, não, mas. Deu tudo certo que estou muito concentrado aqui de boas dirigindo bem devagarzinho mas enfim é muito importante você ser sincero com você tá e por que isso? porque senão você vai começar a criar uma argumentação na sua cabeça, uma argumentação interna que não é baseada na verdade e isso não dura porque chega o um momento que você vai precisar tomar decisões e as decisões quando elas são alinhadas com os nossos valores elas tendem a trazer um resultado mais alinhado com o que te faz feliz. Se você fica tomando decisão só para agradar os outros ou para aparecer bem na fita da sociedade, tá fudido, vai ser sempre independente do, do aplauso externo. Isso não é sustentável. Então a primeira coisa é olhar para seus valores e entender qual é o papel da família, qual é o papel do, do relacionamento, qual é o papel dos seus filhos, qual é o papel da sua liberdade, qual é o papel... De fazer o que você gosta da, do seu, da realização profissional, entender qual é o papel disso tudo e a ordem de prioridade, o que tem antes do que, porque isso vai guiar de uma maneira mais sustentável as suas decisões, tá? Porque você precisa tomar decisões mais alinhadas possíveis com essa ordem de valores. Segundo ponto é que você precisa conversar, alinhar, expor para o seu parceiro ou parceira o que está acontecendo na sua vida e os seus planos. Porque muitas pessoas acabam guardando isso, internalizando e só esperando o momento da explosão, da bomba estourar, que é um burnout, que é uma doença, que é uma discussão e, porra, vai falar no, no fogo da paixão, da raiva. Porra, estou abrindo mal disso tudo por causa de você. Sabe, essas porras nunca funcionam. Porque quando a gente fala movido pelo, pela raiva, pelo fogo, pela paixão, que gente costuma falar merda e se arrepende. Então, traga isso de uma maneira mais sustentável, uma conversa aberta. Faça planos de alinhamento de 3, 6, um ano, cinco anos dentro de casa, porque assim você vai discutir sobre o que, que vocês querem conquistar juntos, qual vai ser o papel de cada um, você vai sentir se os sonhos estão alinhados, se está criando um contexto de apoio mútuo ou não. Porque não tem nada pior do que você construir uma vida com alguém, você pensando numa direção, a pessoa pensando na outra, você vivendo uma vida meio que assim morna ali, que não vai nem para um lado nem para o outro, os dois são infelizes e você cria uma família nesse contexto e só vai replicando mediocridade de, de potencial, sabe? Ninguém atinge potencial que cada um tem. Isso é muito ruim, isso é muito limitador. Então conversa constante pode ajudar nessa, a minimizar esses riscos possíveis, tá? E lembrar que às vezes, esse, o quanto antes ter uma conversa séria dessa, pode te fazer economizar anos ao lado de uma pessoa errada, e vice-versa, porque se você não tá feliz agora, se você não tá feliz com os planos que vocês estão projetando juntos, bom, quanto antes você encontrar uma pessoa que esteja mais alinhada com você, melhor. E às vezes você fica com medo, achando que, ah, não, mas fica muito dependente do relacionamento, achando que é o único relacionamento. Cara, não. Você pode encontrar pessoas muito alinhadas e isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida quando encontrei a Thaisa, porque era uma pessoa que desde o início a gente conversou muito sobre planos, sobre valores, sobre o que era importante pra gente, a gente adorava ter as nossas sessões de planejamento de vida, onde a gente falava de vários aspectos, desde aspectos profissionais, viagens, filhos, desde o início a gente decidiu o nome dos nossos filhos, a Brinitinha tá aqui do lado. Tá aqui do latinho. A gente sabia que os nossos filhos... Pô, a gente vai ter o Dimitri, vai ser um ruivinho, branquinho, sarado, boa pinta, né, maravilhoso. <risos> depois vai vir a Pietra, portadinha né? lindinha, eu maravilhosa, lourinha, dar. branquinha. Assim. É, depois a gente vai adotar. Então, a gente tem as coisas, vai acontecer isso? Não sei, mas a gente conversa, a gente alinha, a gente traz muita luz pro que é importante. A gente tem algumas outras discussões e a gente continua alinhando sobre quando que a gente vai começar a tentar ter filhos. Mas é, é o mais importante que a gente vai conversando. Ah, mas vocês são um casal tão perfeito e não discutem nunca, e vocês não tem problema nenhum. Pelo contrário, ontem mesmo, rolou tiro, porrada e bomba. Mas a gente tá, tá medindo a nossa capacidade, assim, a qualidade do nosso relacionamento com em quanto tempo a gente volta a sorrir depois de uma discussão. E isso a gente tem, tem melhorado. Mas voltando, esse medo de, de ter um impacto, né, de perder um ente querido, de de, de você foi dentro do seu relacionamento para uma decisão de carreira, de, de sair, de pedir demissão tal isso vai ter impacto financeiro na, dentro de casa, isso vai ter impacto emocional, isso vai ter vários impactos por isso que devem ser conversados, antecipados, você deve trazer isso tudo com transparência você deve entender que pô, se você não receber apoio naquele momento, talvez não seja um bom parceiro quanto antes você descobrir isso, melhor ou talvez seja aquela descoberta que você nem fazia ideia do apoio que você ia receber do seu parceiro da sua parceira nesse momento que ele não sabia que você estava tão infeliz ou com esses planos todos e agora eles, vocês podem reprogramar uma série de decisões na vida então é nada melhor do que uma comunicação com amor tá? de forma bem sincera não tenha medo lembre-se que tudo é temporário também então não se apegue muito ah, para sempre vai ser assim, não tem para sempre né? tudo vai se renovar, o seu relacionamento vai se renovar você vai ter vários ciclos dentro do seu próprio relacionamento talvez você tenha novos relacionamentos caso você não esteja de acordo com o que é mais importante para você, mas a vida é cíclica. Então é isso, fez sentido manda aí pra uma galera que tá nessa pegada essas dúvidas né, do, do impacto que pode ter uma decisão dessa no relacionamento acho que pode plantar uma sementinha boa se precisar de ajuda, não sou coach de relacionamento, porém, posso te ajudar aí a desenhar melhor esse plano de transição, tá? Pra você conseguir demitir seu chefe com mais segurança, sem jogar tudo pro alto, um dia pro outro, fudei com a tua vida. Isso daí pode ser feito de maneira planejada, pensada, antecipada, pra você ter um estilo de vida pés descalços, né? Muito mais liberdade, muito mais qualidade. Se curtiu, dê o seu like, comenta aí embaixo. Dúvidas, comentários, sempre leio. Manda isso pra uma galera aí nos grupos de WhatsApp, manda individualmente pra galera e se precisar de ajuda conta comigo, tem um monte de formato na descrição que você pode se identificar, beleza? Seguimos!